<risos> já entrei aqui em outro jogo É o último agora para encerrar Essa tarde maravilhosa jogando E eu entrei aqui pra encerrar O último É a menina do vestido vermelho Ou seja, ah, já tá aqui, gente Ah, meu Deus do céu, Alec Eu sofro na vida, Alec Ai, Alec, me tira daqui Pelo amor de Deus Eu sou sofo, velho. A menina não do meu lado. Vai, capeta. Olá. Ó o diabo. Ó o diabo. Ui. Dizem que eu vindo de novo. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Alec, Ui. Ui. Ui. Não ah, morri Fui o primeiro Fui o primeiro A morrer Eu fui o primeiro Ó, vou fazer ele feliz Por favor, doi Não, ele dá obrigado primeiro Tipo, é só eu clicar aqui Em cancel chamando os outros, adianta que Essa menina aqui, meus meninos, tá muito bem Você está bem, menina? Tem duas bolas, né? Fica a menina ali, vamos expectar a capeta aí Vou um jib bem gostoso nela, deixei um minuto ela ali A menina, tá parada! Ela caiu o corpo da outra ali Ela caiu é melhor mostrar essas partes, porque eu já morri, não quero mostrar não. Só vou mostrar o final. Quem ganhar ganhou. Beleza? <risos> então a peste lá ganhou. Meu Deus, eu fui morrer na cabeça. Quem que, que enxaqueca a cabeça. É quente, ardendo, uma tontura, gente Então, eu... Então, quando você entra no jogo, você já ganha um emblema novo, entendeu? Aqui, ó, eu tô com zero, não sobrevivi nem nenhuma vez É, abandonar na disco não, véi Ah, não, menino, você vai ter que fazer esse bagulho Ah, escolheu... Ah, escolheu o escritório, véi Ah, não, os mapas mais ruins é, esse aqui e o... É, aqui eu acabei de falar, já não lembro Ah, a menina deu respaldo é nasceu Deu um reiniciar para não querer ser a menina do vestido do vermelho E aqui, gente, você pode comprar vários bagulhos aqui, ó o Rádio, você colocar a música do, do Capiroto Para atrair a menina do Capiroto É... é Carredor mais rápido de cristal é, Impulsador de visibilidade e impulsador de velocidade. Aqui você pode comprar as tochas. Só para que você vai comprar tocha, a diferença é que é um vermelho, outro verde e outro azul. E o mapa exclusivo foi é de Tum, Cidade Morta. Esse aqui é bom, porque é mais nível, é mais aberto. E dá pra gente pegar fogo. Mas aqueles mapas ali, eu fiz assim, você viu que nem a menina quis ir que o mapa é tão ruim que até a própria menina que o mapa é fácil para pro, pro, pro, a menina do vestido vermelho mas nenhum jogador quis ir o mapa ser tão ruim porque gente aquele mapa ali que meu Deus do céu vai se não acontecer nada aqui te corta corta uh, uh, uh. Calma, capiata Ah, já vem pra mim, gente Eu nem terminei o cristal A outra vem toda bugada Vai morrer Ai, não morri vou... E eu aqui de boa, meu bailão e morreu agora, eu quero ver agora o baião Ai menina, sai de perto de mim Ai, já vou morrer Ai Ai Ai, vou levar no mão Ai, menina Menina, menina, menina Menina, calma, vamos Vamos Ai menina, para de mim! Sai de mim, você tá estressada, velho! Eu dou um dívida aqui nela. Sai, menina, eu tô muito estressada, calma, relaxa. Então. Não se ouvir, só sei de. Só de, de. Pai, estamos dentro de uma prisão aqui Eu tô preso, Oh meu Deus do céu Ai, ainda não carregou e Tem grade, eu, eu, eu tô praticamente preso Oh, bora cagar aqui Eu vejo uma privada Basta Eu quero cagar, mentira, eu vou sair daqui Acho que o capeta me prende aqui Ah, saí, eu tô ganhando só ponto Porque é, os bagulho estão saindo Olha lá, ganhei dois pontos porque estão saindo Ah, gente então na última partida o povo chamando AQUILE Está camperando Então, ela estava camperando O que Então é isso gente, não campere o bagulho Não campere Meu Deus gente Olha o em night Aquilo é, é de hack, não, não estava de hack Ela só estava camperando Ghost Village Village Fantasma ou oh, Vila do Fantasma o Fantasma de Vila Não sei também. quer ver que a capeta tá aqui? Quer ver que eu tô mais sorte? Ela vai tá aqui? Eu vou morrer de novo, eu já tô sabendo Aquele mapa que eu morri, gente Vamos, eu quero mostrar todos os mapas Já mostrei o escritório lá Que é aquele mapa do Modern Story e tem Gente, do centro entra nesse jogo Você ganha um embrema, não sei se eu falei Você ganhou um embrema Somente por visitar o jogo Que isso? Que isso, Alec? Ah, Que é? Le... Desculpa! Júlio, eu sei o que tá acontecendo, a outra fala ali Oh! Deus, Jesus! Quer dizer... Não, ele disse, Senhor oh, Jesus! Alguém ajude ele! Ele está vivo! O que, que aconteceu? Será que o... Bagulho lá... A capeta tá atacando? olha tô quase terminando tô quase terminando falta um século ainda eu só vou sair daqui quando eu ganhar meu pontos por honestidade ué já tem três cristal já pronto a ah, falta esse aqui eu acho que o capiroto não tá atacando não Ou tá camperando algum cristal quer ver Olha lá, tá camperando o cristal, gente, ah. Pelo amor de Deus. E aí? Tem, nós estamos vivo aqui, que legal. Eita, menino, tá bugando, né? Ah, velho. Quer ver? Quer ver? Eu não vou lá, não. Essa capeta que vem aqui. Eu vou tentar subir aqui. Bora, gente, essa tocha é ruim, viu? Alguém tenta... Olha só tem nós dois Olha Vixe Quer ver quando ela... Olha matou Quer ver que ela vai vir? Ai, minha, minha. Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. ela tá vindo. Ah. Meu Deus do céu, Berg. Pera. Aí. Pera aí, meu amor. Ai, ai, eu tô levando. Tô recebendo minha bença. Ah, sai de mim, vai camper. Camperano! Que beleza! Quer ver? Quer ver? Ela é muito camper! Na verdade é a maior camper do mundo! Gente, camperando aqui. Eu não vou conseguir. Uh! Sai de mim, capeta! <risos> Vai pro. Ah, eu morri, gente. Eu não tinha como. Ela tava camperando demais. Não tem como ir, pô. Pro... Meu Deus do céu véi. Eles deveriam colocar um sistema Que quando o capeta é, Fica perto do cristal O cristal vai, vai Aumentando o bagulho lá sozinho Entendeu? Aí eu quero ver o neguinho ficar perto Eu <risos> não falei neguinho Neguinho não gente, meu Deus Quero ver alguém ficar é, Estar perto Ai Fátima Fátima Bernardi, pra quem foi me lembrar dessa capeta, olha aqui já é outro mapa diferente. Ó, esses de cima são mais fáceis, então eu vou fazer a gente tem que fazer mais difícil que é dentro da casa, entendeu, gente? Esses aqui são mais fáceis, vou fazer esse daqui. Ah, não, esse daqui tem que deixar por último, porque aqui tem como dar red kit. Aí você ganha mais oito embrema ali Quando você tiver for a capeta Você pode dar reg kit Mas so, Somente pelo embrema Nessa conta aqui eu acho que eu não dei ó oh, eu vou Parando de casa, eu tô falando Que isso é o mais fácil É, ali, ali ó Quer ver se ela me vê Ela vai correr atrás de mim Aí gente, eu tô quase chorando aqui Meu Deus do céu, Berg. Terminou somente um cristal fazendo nada. <risos> Pega, leque! <Alec! risos> Meu Deus do céu, <risos> Pega! Pega! <risos> Pega! Alec! Corre aqui! Ainda querida, conheço? Ah, terminou. <risos> Essa aqui a gente vai ganhar, tá de boa, gente, boa na nave. Ela está camperando. Meu Deus, quem não campera nesse jogo aqui? Eu. Acho que eu nem vou ser nesse vídeo. Quer ver que eu encerro o vídeo no você? E eu não consigo ganhar, gente. vou não... lá. Mata logo essa menina. Não me viu, não me viu. Passar por aqui. Eu vou lá no outro cristal. Falta dois. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Tem 5 ainda, gente, de 9 A menina, oi, tudo bom? Ô, louco, você chegou e iluminou minha vida <risos> Entendeu? Entendeu essa cara? Que tava tudo escuro aqui Entendeu? Menina, pra que esse chapéu? Meu Deus do céu Terminamos Nós terminamos Vamos pro outro Fato de sim, agora ela tá camperando. Ah, gente, eu vou entrar. Eu, se eu vou morrer, eu vou morrer tentando. Ai, ah! ah, que susto, essa puta! <risos> ah! Gente, vai, vai, vai, vai, vai, vai dar um o dibre, O dibre O dibre do Ronaldinho Gaúcho! <risos> o dibre vai! Mano, a desgraçado, não vai procurar o outro, ela. Ela camperando Gente, ela tem a localização de todos Mas ela quer Quer estar aqui camperando No bagulho, meu Deus do céu a gente aprenda a jogar Mentira, gente, pode camperar quando quanto quiser Seja que eu já morri, pode camperar oh, Ela sabe onde tá porque não vai lá pra Matar Não é camperar porque Se você sabe a localização de todos o é engraçado é isso? Ué! Mano, é um camper chamando outro de camper. O é engraçado é isso. Um camper chama outro de camper. Parabéns. Um camper chamando outro de camper. Que engraçado porque todo mundo é camper. Camper engraçado que, todo mundo que é todo mundo campe, engraçado que é todo mundo campia. Ah não, escolheu um o mapa escola? Não, eu não me mexo nesse mapa. Pela quem escolheu esse mapa escola? Quem faz o mapa? Faça o mapa. Quem escolheu esse bagulho? Que meu Deus, que mapa apertado! Aí, ó. <risos> Meu Deus do céu, bege. Aí ah, vou lá pra fora. <risos> <risos> ui, ui, ui, ui, <risos> venha, venha, venha. Ih, a capeta não cai não, hein Oi oh. Escuta Eu escutando Porque a menina, a menina quer me matar aqui Olá Olha eu aqui ó eu irmão. Tô com minha arma Laser De alienígena Eu acho que é de zumbi Olha a menina matou porque a mãe chamou na hora A mãe gosta de aparecer nos vídeos Mata Entendeu? Mas quem escolheu esse mapa escola, é, mapa escola Pra mim eu não iria jogar mesmo Jogar esse mapa escola Eu não iria jogar porque quem escolheu Que, que faça o mapa, entendeu gente? Porque não é possível, esses dois mapas são mais ruins Ah, o mapa. o mapa. casa assombrada vai ser escolhida. Ah, a gente já foi preso, bora até lá, gente, porque a gente não viu ainda. É, eu não mostrei no vídeo. Uma ah, menina sentada em cima. Virou o que? Malissayros? Eu chamava ela de Mar. Mar ah, esse aqui ó, o mapa do.. Esse mapa aqui é utilizado em vários jogos do Roblox. A capeta tá subindo ali. Ai meu, sobe em cima da.. <risos> ah, eu caí! Ah não! Cadê a mina? Ela tá vindo de mim! Me persegue, mano! Ah! Ah, vá! Sai daí! Sai! Me persegue! Vai, não! Cadê? Cadê? Eu vou lá pra cima eu Quero fazer o de cima Eu gosto de fazer o de cima aqui O povo que se lasca pra fazer o de baixo Ó, o povo fizeram ali Gente, eu vou lá pra cima Eu vou deixar aquele dali por último Que dali, quando a capeta vem, eu a, Ela pode cair Igual eu caí, igual retardado Ah, oh, meu a penúltima partida que a outra não foi uma partida Vou aqui em cima Ah, só tem quatro pessoas, gente quatro de 7 A gente não vai conseguir Ah, tem gente subindo A gente não vai conseguir Ô, oh, louco, eu tô comendo um cristal, o que é isso? O oh, cristal que tá comigo comendo ah, subiu agora, né safada Ô menina, quem vai lá? Ela tá camperando lá de baixo Ela tá camperando lá embaixo Se eu fosse você Vamos dançar Jesus, a menina que é preta, a menina que quer me pegar aqui, leque Olá, lá, lá, passou direto. Me chamou de idiota que a menina louco, reportei. Olha ser besta. Vou matar com tanto gosto essa menina, pena que eu nunca sou escolhido. Morreu, Alex? Caiu? Vai, fita no bagulho! Ah, eu morri também. É campo, é assim. Pelo menos ela foi lá em cima, ela não camperou, Ela foi lá em cima mesmo. Se eu soubesse que ela tava vindo, eu já teria caído. Quem é o idiota agora? Será que a menina chamou a menina de idiota? E aí eu falei, pensei que fosse eu. Ah, escolheu o mapa de novo! Quem escolheu que faça o mapa aí Ué Olha lá Vixe, a menina é doida, da a cabeça Bora, menina ah, A menina não vai passar faca em ninguém Desencosta de mim Ai de perto de mim Eu no bailão Aí, gente, a capeta deixando a gente fazer os bagulho aqui. E sim, Nunca vi uma capeta bondosa. Tô louco, a gente Já vai terminar. Ah, mas não vale. Eu não ganhei por... É, porque ela, eu tô ganhando porque ela tá deixando. Né? assim, não vale. Ah, assim não vale. Nunca consigo. E aí, Galera? aqui no banheiro, vou dar uma cagada aqui, gente Vocês fazem o bagulho aí, Bora, esse escravo, termina esse bagulho Uai, que isso aqui, gente Coronavírus, aglomeração Ai, meu Deus Vou sair daqui Por favor, jogo, eu só quero uma vez, por favor Vou mostrar como se joga. Por favor, vai jogo. Escolhe pra ser o capeta. Ela saiu. Eu sou. Meu Deus, que histórico! Vou matar todo mundo. Toma, toma! Toma na vizinha. Nossa! Primeira pessoa muito me... foda! Sai daí! Gente, eu não consigo, eu não vou gostar como é que se joga, pelo menos não tô campeonato Na verdade eu tô campeonato né, porque essa menina não quer sair daqui Ah, mas... Ah, mas todo mundo saiu na minha vez, não vale Ah, não vai valer essa Eu queria matar o 7 Não vale Cuidado, alguém está destruindo um cristal Ah, mas só tem dois, dá até pena Toma, menina Foge agora Ele fugiu ainda Ah, só matei dois Os outros três saíram Cadê o... Ué, é que eu estou sentado? Ué, cadê a luz? Ah, ela tá lá em cima, pensando que me engana. Ué, cadê? Olha ela aqui, é. Surpresa! A Gwen veio fazer uma surpresa pra você. Cadê aí. Ah, eu caí. Pera, deixa eu terminar esse cristal que tu vai ver. Ah, ela terminou. E eu ainda tô. Meu Deus, demora muito porque eu demoro tanto assim. Você sabe o que você não vai conseguir. Só falta você. Na minha vez eu caio, né? Na minha vez eu toda hora eu caio. Bora menina, morre cai logo aqui na minha faca. Tá atrapalhando o vídeo, não quer morrer, eu, hein? Vai, toma, já levou uma. Levou. Delícia. Quatro pontos. Terminar por aqui. Ah, ganhei. Ganhei o um embrema. Vitória como a capeta. Aí sim. Gostei demais.